Bom dia, bom dia galerinha. Olha com quem a gente tá. Hoje a gente tá de.. Velha a amarelinha. Pista de neném, nosso. Nosso não. Mecânico das motos. Dona Landa vai ficar hoje fazendo revisão. Trocar umas pecinhas, trocar o manicoto, lente, filtro. A gente vai dar uma mexida nela porque em breve vamos ter novidades. Vamos mexer na máquina. Bom, eu tô indo pro trabalho agora, são 10h37. Eu acordei cedo, velho, acordei 6h40. Levantei, com os e botei pra cama. Dormi. Brincadeira, um negócio desse. Com certeza alguém vai dizer, chefe é outra coisa. Ah, velho. Se eu for cobrar meus horários na casa, vai dar merda. É muito horário. Ah, lembrei de uma coisa. Deixa eu encostar aqui pra fazer. Deixa eu encostar aqui. Vou mandar uns salves. A galera pediu aqui. Isso aqui aprendi com o Osama. Bota como mensagem. E aí depois a gente lê. Pronto, vou mandar um salve aí para Toninho da Bix, Toninho da Bis, Alex Eduardo Danilo, 125 graus, lá de Avaré, São Paulo. O Marco Antônio do Rio de Janeiro. E o Matheus Nunes, aqui de Salvador. A galerinha, um abraço para vocês. Aquele salve. E vamos. Vamos seguir nosso caminho. Falei a galera que acompanha nosso canal. Já estamos com mais de mil inscritos. E olha que a gente filma porque a gente gosta, né? Eu não me sinto na obrigação de filmar. Eu gosto de registrar minhas, minhas passagens. Isso aqui é prazeroso pra caralho pra mim, velho. Por mais que a gente pode ter perder todos os, os assinantes, voltar pra um, que seria só eu mesmo. Mas não tô nem aí, velho. Continuar gravando porque o que eu gosto é fazer minhas loucuras e depois ficar assino em casa. De demais, velho. Mas tem gente que gosta também, né? Ai, ah, sempre não recomendo ninguém andar né, igual a minha, viu? Vai não, vai não, vai não. Não é de não. Você é maluco, porra? Não vai não Não vou nem esticar porque a fez vai me dar pau Não vou esticar mais a moto nem dá não Vai lá nego, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Mostra que você, você é mais que eu, vai lá Os caras lá dentro da cidade, porra, eu, eu não quero mais correr de rei. Pista aberta não só vou correr agora é pista aberta quando tiver com as 600. Aí eu vou sentar o pau. Porra, querer brincar de estar top speed com 125, 250? Você é maluco, rapaz. Porra, não corre não. A corre tem que correr de verdade coisa eu botei em minha cabeça, A velocidade pra mim está correndo de verdade acima é de 160 menos que isso é ficar só na poetinha rapaz, olha quando eu peguei essa moto ontem Pense que eu estranhei Estou acostumado ao sonando da Lander Aquela porra é alta A Landa é uma moto alta E a minha é mais alta ainda e o, o antigo dono dela era um cara alto E eu não baixei, eu ousado Só usadinho verme Não baixei a moto, tô andando com ela alta pra caralho ainda. É quando você... eu aqui penso todo torto, a, a, a coluna, quando você anda de lander, ela fica reta, a postura de pilotagem é, é mais, mais ereta. E a naked você tem que ficar um pouco inclinado, porra, até essa coluna dobrar, rapaz. Um problema, viu? Foi um problema. Mas esse aí a gente resolve rapidinho. O gosto todo saliente, não sabe pra onde é que vai. Oi, eu tô sem, sem balanço nenhum. Voltando a Edstézé para ganhar. tudo duro Landa desgraçada você me estragou ó <risos> oh, aí ó vamos demotar os pneus é 140 Da motoca, pai, gostei, viu? Com certeza ele deve estar tá zoado já. Eu aqui roncando no fundo dele, ele deve estar tá querendo correr já. Eu fico pensou que ninguém neguinho está tá chamando pra, pra brincadeira e aqui, e aqui, e aqui. Vambora. Maria, tô querendo deitar como se tivesse uma landa ainda. Ô oh, postura! Tem que andar, andar mais de naked pra.. Vamos voltar, não ficar tão horrível. E muda tudo, né? Postura, ponto de frenagem, altura de embreagem, aceleração, o torque da moto é outra. Peso, meu tio, desconto. Desce, desce, desce. Um ventinho bom. Pô, aqui tem um pitombo, velho. Vem aqui, cadê? Ali, ó. Porra, é um pitombo do caralho. O um passa ali chega, sobe. que é isso? Uhum. Arém, arém, arém, arém, arém Que dia bonito! Maravilha! Ah, é. Chega lá, quase 11 horas, descansar um pouquinho, vou instalar um Sense. e um Firewall, que eu vou mandar ele para a cidade, aí meia tem pilates, ah, eu odeio ficar atrás desse carro com essas pranchas, porra agonia Fora, vamos por fora. Esquecido quanto gostoso de andar de de turista. Ué. Assim, velho. Galerinha, estamos suagando Mais uma vez o nosso destino Vamos encerrando por aqui Quem gostou do vídeo, para dar um joinha Fica à vontade Quem não conhece o canal, quiser assinar Também fica à vontade Vamos ficando por aqui E até o próximo videozinho Bom dia pra vocês Tchau, tchau e abraços